Qual o seu negócio? Revenda de gás. Revenda de gás. Quem é o teu público? Donas de casa. Tá bom. E elas estão no WhatsApp? WhatsApp e Facebook. WhatsApp e Facebook. Legal. Ela usa o gás para fazer o quê? Comida no dia a dia. Nosso público cozinha em casa. Legal. E ela tem perguntas a respeito de cozinhar em casa? Hum, sobre a segurança, que não, sobre, eu sobre cozinhar, cozinhar. Em casa. só sobre a durabilidade do gás dela. Não, não esquece o gás. É. Não. Cozinhar em casa. Ela tem não. dúvida sobre isso? Não. Não, não tem? Não, que ela, tem. Ela não tem dúvida sobre receitas? Não, que a mim. Não, mas não vai chegar a você porque ela não te vê como uma fornecedora de conteúdo sobre receitas. Sim. Mas receita é um mundo na internet. Você não tem que falar sobre o seu produto. Você tem que falar algo que atrai o público que você precisa, de, para depois vender alguma coisa. Lembra? A gente falou muito de coisas que não eram o produto em si. Mas era uma coisa que atraiu o mesmo público. Ok? Se ela cozinha em casa, você vai levantar o seguinte. Quais são as dúvidas que ela tem sobre cozinhar em casa? Como é que ela compra? Qual é o melhor tipo de farinha? Qual é o melhor, eu vou falar bobagem aqui porque eu não sei cozinhar nenhum ovo. Qual é eu o ovo? E, e aí vai, entendeu? Não é, só, não é só receita, tem outras coisas também. Só que, quando você atrai uma mulher que cozinha em casa, numa determinada região, ela usa gás. Só que você, você é a revendedora de gás. Então você está atraindo esse público, mas de vez em quando você está perguntando, seu gás está acabando? Sim. Então, você pode fazer, olha, para quem está aqui nesse grupo, vou fazer uma coisa aí especial. Você pode falar de preço ou você pode falar de bônus. Ou seja, baixar preço ou aumentar valor percebido. Eu prefiro aumentar valor percebido. Quadro mais gás é uma commodity. Que bônus que você pode dar para ela? Para ela comprar com você? Então, ontem eu pensei da gente fazer três tipos de grupos de WhatsApp. Um seria os clientes VIPs, que a gente forne vai fornecer esse tipo de... de há ah, um brinde diferenciado de pano de prato com Isso. motivos e Legal. cada compra ela ganha um diferente Pode ser. e aí o grupo que, que acha o, o custo muito alto do botijão a gente ter voucher ou a cada, uma fidelização a cada 10 compras, no décimo segundo 30% de desconto ou indicação de cliente também sim, Mas, eu não como, tinha pensado como nisso como vocês vendem? a gente tem portaria e entrega mas como que vocês batem na porta e falam, você quer é gás? Não, Ou... eles vêm até a gente, liga e agora a gente usa o WhatsApp. Como que acham? Pelo Facebook, pelo você Google. anuncia? Sim, a gente anuncia. Você anuncia para quem? Para as donas de casa. Mulheres de uma determinada região? Sim, ali na região que a gente vende, a gente faz a publicação impulsionada. Legal, então você já sabe para quem você anuncia conteúdo? Sim. Então você pode anunciar? O conteúdo de engajamento, que é sobre culinária, comida, alguma coisa, para essas mesmas mulheres. Não é? Sim. Você vai transformar conteúdo em zona de engajamento, só que você vai falar sobre receita, comida, quando você em casa, família. E você vai trazer para, família, quer dizer, com relação à comida, né? e você vai trazer para, de repente, um, um ambiente persuasivo. Onde você vai vender, daqui a pouco receita, daqui a pouco gás, porque receita, daqui a pouco gás. Entendeu? Uhum. Você já tem o público, você já tem a, onde você anuncia, você já tem o onde. Já tem o quinto P, você vai mudar um quarto P, vai mudar um pouco o quarto P, pub... o tipo de publicação, o que você vai publicar, você vai trazer para um grupo de WhatsApp, ali você vai discutir sobre comida, cozinhar em casa, elas vão trocar receitas, cara, vai ficar uma coisa gigante isso. E aí, você, ali você pode fazer algumas campanhas para vender o gás. Toda segunda-feira você pode comprar gás com um brinde especial único dessa segunda, por exemplo. A gente seis. pensou e fa... ontem, inclusive, eu tive essa ideia de, os colegas ajudaram aqui, na verdade, da gente um dia da semana ter a entrega grátis. Isso. É isso Mas aí. eu direcionaria essa entrega para os clientes VIPs ou eu jogaria para todo mundo? Não, todo mundo. Você quer mais clientes, quer mais gente comprando. Se você entrega grátis, a pessoa vai comprar com você. É, porque eu percebi aqui na imersão que o que vai mais interessar o meu público é o desconto. Talvez não é um, um brinde simples, assim, de um pano de prato simples, um copo. O desconto atrairia mais, então me entrega grátis. O graças. que seria um brinde legal para o teu consumidor? Que fosse feito de pano. Capa para botijão. Capa pro botijão é um brinde legal. Brinde, ela vai ter que comprar de qualquer maneira. Sim. Se ela não vê valor percebido, ela vai procurar o que? Se você... Vamos lá, pessoal, comigo. Você compraria esbronges do fornecedor A ou do B? Tanto faz, né? Tanto faz? E se os preços forem diferentes? O mais baixo. Por quê? <risos> Pensando no meu público, então, eles iriam pelo você, preço. Você, de quem você compraria esbrongs? Você vai comprar do mais barato. Por quê? Porque é mais barato porque você não sabe o que é esbronges ou você não diferencia um esbrongues do outro. Se não tem diferenciação, não tem valor percebido, você vai comprar o mais barato. Lembra que a gente falou do valor percebido? Sim. Então, quando você olha do teu botijão, olha o botijão do teu concorrente e fala cara, é tudo gás. É tudo igual, sim. Então, ela vai comprar do mais barato. Como que você pode diferenciar o gás? Oferecendo em... serviços a mais, um brinde um, Uma atenção maior O cuidado brinde. com a família dela Exatamente. A segurança Não, esquece segurança, brinde Brinde Segurança o, o outro também fala Brinde, um brinde exclusivo Então você vai diferenciar entregando um brinde Legal? Sim É isso que você vai fazer no grupo E o tema vai ser receita, porque é isso que ela faz Tudo bem? sim Certo, entendeu? Uhum. Legal, palmas 97 reais 97 reais vai ser o preço da segunda turma do workshop Scripts que Vendem um workshop de dois dias, comigo, ao vivo e online. Em que eu vou ensinar você a escrever, a, a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. A gente faz uma turma por ano e essa turma vai ser a turma desse ano de 2022. Então, clique em algum botão aqui nessa tela e saiba mais. Vem cá, vem pra cá.